Eu quero fazer chama o projeto de alimentação saudável. Né? Eu acho que nós temos que desenvolver alimentos no Brasil, alimentos de melhor qualidade a preço mais barato. Né? Como é que seria isso? Ou alimentos orgânicos, né? com muito menos agrotóxico, tentar eliminar os agrotóxicos né? e esses alimentos serem por um preço, porque hoje você tem alimento orgânico, mas, mas é, mais é muito mais caro. É... Mas nós temos que aumentar a produção desses alimentos para que a gente possa melhorar a alimentação do povo. É só você olhar uma coisa, antigamente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o jovem pobre era magrinho, hoje o jovem pobre é gordo, é obeso, por quê? Porque ele come uma alimentação muito ruim, né? muito gordurosa, tal. então nós temos que oferecer uma alimentação de melhor qualidade, isso melhora a saúde de todo mundo. Então, é um outro projeto que eu quero trabalhar, criar um sistema de alimentação saudável para o povo brasileiro.